Oi pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo Não sei se vocês repararam, mas Mês atrasado, eu recebi este livro, O Último Adeus, de Cynthia Hand, que fala justamente sobre depressão e suicídio. Eu achei que era muito conveniente trazê-lo aqui para abordar, contar um pouco sobre a história e falar um pouco sobre a campanha e sobre esse assunto. É um livro que vai contar a história de Lex, que tem que lidar com o suicídio do seu irmão mais novo. A história começa quando ele já praticou o suicídio e ela vai mostrando como é que ela está lidando com isso e meio que se martirizando por não ter percebido isso antes. A gente vai conhecer a através de um texto em prosa e também tem uma questão de um diário que ela escreve falando sobre as primeiras e últimas vezes das lembranças que ela tem com o irmão dela Aqui no livro ela começa esse diário a pedido do psicólogo dela Ela tá tendo um acompanhamento profissional para superar ou para entender esse trauma né, que ela passou E a gente vai conhecer justamente o relacionamento dela com a mãe que meio que procura bebida para fugir né, dessa, dessa situação E um pai que é completamente distante, que já está separado da mãe dela dela, e eles têm uma relação bem complicada. Como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente tem uma proximidade muito grande da personagem, a gente consegue entender o que está se passando na cabeça dela, e principalmente a culpa que ela sente por não ter percebido que o irmão dela vindo em pressão e não ter meio que evitado ele ter cometido suicídio. Os personagens dessa maneira são muito bem construídos, apesar de ter uma narrativa bem linear. Não é uma história com grandes reviravoltas, mas a gente consegue se colocar no lugar dela, e entender que muitas das ações ela pratica, podem parecer um pouco frias da de parte dela, mas aí como a gente tá meio que dentro da cabeça dela, a gente consegue entender por ela tá agindo daquela maneira. Esse livro fala muito sobre empatia e se colocar no um lugar do outro e tentar entender, justamente para ela trazer essas lembranças e tentar imaginar o que se passava na cabeça do irmão dela. Ele aborda assuntos extremamente importantes, como o questionamento que ela traz sobre o uso de medicamentos, que eu acho extremamente importante falar quando a gente traz esse assunto da depressão e ela questiona muito porque as pessoas sempre acham que a maneira mais fácil, a maneira mais simples é simplesmente se medicar e meio que ignorar ou passar por cima do, dos problemas pura e simplesmente por causa de um medicamento. A autora mostra aqui também como é uma doença que na verdade precisa ser tratada como doença de fato e não somente como grande parte das pessoas acha que é uma frescura e ela pode ser muito perigosa por ser silenciosa. É importante lembrar que acho que na vida de todo mundo Mundo, né? todo mundo tem seus altos e baixos, só que é importante a gente prestar muito bem atenção nisso e evitar que a gente acabe banalizando a doença. É sim algo muito sério. Então livros como esse são extremamente importantes para que a gente torne essa discussão cada vez mais presente na vida das pessoas e que seja tratado como uma coisa... Real, mesmo. É importante ressaltar também que as reações à depressão, seja da pessoa que está sofrendo ou das pessoas que estão à sua volta, são muito diferentes. Então, cada pessoa vai reagindo de uma maneira, mas é muito importante que a gente tenha campanhas como a do Setembro Amarelo, que são campanhas que de conscientização para que as pessoas conheçam mais sobre os prováveis sintomas e consigam se informar ou procurar ajuda quando precisam de maneira mais clara. É importante dizer também que não é uma doença que é exclusiva da adolescência, muito pelo contrário ela pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade que seja e acima de tudo é muito importante falar sobre isso. Durante o mês rolou uma campanha aí pelos mídias sociais das pessoas se disponibilizando para escutarem amigos que estivessem passando por problemas difíceis e eu fiquei um pouco preocupada com relação a isso, justamente porque eu acho que é uma coisa que deve ser tratada com seriedade e é claro que você desaba sobre algum problema ajuda muito, mas é muito importante que procure -se uma ajuda, principalmente profissional, quem enfim, existem pessoas preparadas exatamente para isso, que vão conseguir entender como proceder de acordo com cada caso, afinal cada pessoa é uma pessoa, né? Eu vou deixar aqui embaixo os links do site do Setembro Amarelo, com algumas, muitas informações, além dos vídeos da galera que começou a campanha aqui no Booktube, que é uma campanha extremamente importante. Lembrando que assim, ainda estamos em setembro, mas é uma campanha que continua aí ao longo do ano. Não quer dizer que você só vai tomar alguma atitude ou conhecer a campanha exclusivamente em setembro. Mas vale a campanha só de reforço mesmo pra gente atentar pra isso e lembrar sempre que realmente não é frescura. É um assunto muito sério que precisa ser tratado como realidade. Quem quiser também conhecer um pouco mais sobre a história, rolou um especial do Conto Encanto, que Ara fez só falando sobre esse livro. São três vídeos. Eu também vou deixar aqui embaixo e quem tiver interesse, inclusive vou logo dizendo que vou deixar também o link na descrição se quiser comprá-lo. E se gostou do vídeo, curta, divulgue para todos os amigos porque é um assunto muito importante para ser debatido. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Ei, pô, peraí. Voltei fazendo aqui cosplay de Ara, porque deu um probleminha no áudio, então tô me dublando pra anunciar que sim, tem sorteio. Não esqueci. E é li um livro da Intrínseca, que é Uma Vida no Escuro. E a nossa protagonista ela vai desenvolver meio que uma fotofobia, então vai precisar se enclausurar aí num quarto escuro. E aí vai contar um pouco sobre as angústias dela. E acredito que tem alguma coisa a ver com o valor das pequenas coisas. Então parece um livro bem interessante. E a gente resolveu trazer pro sorteio hoje. Lembrando que o formulário está aqui embaixo, no box de inscrição. Se você já se inscreveu em qualquer um dos outros dias, não precisa se inscrever de novo, que você já está concorrendo a todos os livros. Valeu! E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje me falar um pouquinho sobre... E aí, car... E aí, fala, e aí, Carol, tudo bom? Ok. Que...